Olá, aqui é o Dr. Rodolfo Aurélio. Se você deseja perder de 5 a 10 quilos de gordura corporal em apenas 21 dias, então, este será o vídeo mais importante da sua vida. Remédio de farmácia para emagrecer da noite para o dia. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alguns canais têm medo de falar de remédio para emagrecer. Existem remédios naturais que emagrecem rápido, Assim como existem remédios de farmácia que servem muito bem para isso, e hoje eu vou te mostrar um remédio que emagrece em uma única noite. Este é um remédio de farmácia comum. Não tenha medo, você já vai entender. Primeiro, uma curiosidade. Você sabia que às vezes você está com a barriga pontuda, dura ou inchada por conta de cocô preso no intestino? Acredite, uma das formas mais rápidas de emagrecer rápido da noite para o dia é eliminando o cocô que está preso em seu organismo os resultados são impressionantes então vamos ver como funciona este é um remédio conhecido como laxante vejamos bem os laxantes são medicamentos que estimulam a eliminação das fezes portanto se você tem um intestino preguiçoso e tem uma certa emergência para ir a um evento festa usar um vestido calça ou blusa que não está te caindo bem por conta do excesso de barriga o laxante é uma ótima opção rápida para resolver esse problema laxantes como lactopurga um dos mais conhecidos da categoria não exigem que a venda seja feita exclusivamente mediante a apresentação da receita médica na hora de serem comprados entretanto isso não significa que eles não devam ser utilizado com cuidado e que esses medicamentos não apresentam perigos à saúde o perigo se encontra no caso de pessoas que utilizam o remédio de modo exagerado e prolongado em muitos casos como forma de forçar a evacuação das fezes para perder peso e é especialmente aí nesses casos que podemos dizer que o laxante faz mal à saúde é bem simples o uso deste medicamento não pode virar uma rotina ele sim é um grande aliado de quem precisa eliminar fezes da noite para o dia tomar um comprimido à noite e passar boa parte da madrugada no banheiro é um sacrifício que vale a pena em uma situação especial o laxante faz uma limpeza no intestino que desincha a barriga e pode trazer uma impressão de emagrecimento rápido e é só isso o uso prolongado desse medicamento pode viciar o seu intestino e te fazer perder vitaminas. Concluindo, use o laxante como um emagrecedor da noite para o dia e não use tão cedo novamente. Ele pode ser o seu herói para ir a um evento com a barriga desinchada e bem mais magra. Em uma situação assim, realmente vai valer a pena. E se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe nas redes sociais. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Um fortíssimo abraço e tenha uma saúde abençoada.